Como é que vocês estão, família? Tudo bem? Ó, eu tirei a máscara, tá? Para mim gravar, daqui a pouco eu ponho a máscara de novo. Agora são 6h40 da manhã, já fiz minha caminhadinha de uma hora. Vocês estão se cuidando? É o momento para se cuidar, né? Família, passando aqui para dar mais um sinal de vida, mais um recado para vocês. E esse é um recado a nível bem pessoal, uma opinião pessoal minha. Tá? que eu estou vendo as coisas acontecerem, estou acompanhando dia a dia, tete a tete, tantas notícias no nacional como no internacional. É, estamos lá, eu também debato muita coisa com, com o pessoal na Voe Viagens, né? que a gente está junto aí nessa caminhada do, do reinício. Pensamos que íamos reiniciar as excursões internacionais esse ano, mas está osso, está complicado. Tem que rir para não chorar, né? Mas, gente, esse recado que eu vou dar, eu vou até pedir para quem quiser é, compartilhar. Se quiser compartilhar esse vídeo, vai ser legal, vai ser bacana, tá? Compartilhar é grátis, é uma, uma opinião pessoal que eu acho que vai, vai valer a pena, vai ajudar também. Tanto o agente de viagens como o passageiro. É, família, vai fazer do, com 2021, se a gente fizer as contas, vai fazer dois anos né agora em março a gente fez um ano e terminando 2021 que a gente está vendo que está bem enrolado muita gente muita gente vai fazer dois anos que não viaja é, com isso eu quero comentar com vocês não deixem não deixem para última hora é, se você pensa em viajar final desse ano começo do ano que vem, não digo só por mim, eu digo também os colegas agentes de viagem, eu acho que vão gostar do vídeo. É, um dos motivos, né, antecipar, começar a se programar para a viagem, seja viagem nacional, internacional, eu vou dizer por quê, é a minha opinião pessoal, tá? Como muita gente não viajou, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Janeiro de 2022, férias. É, fevereiro, carnaval Páscoa de abril do ano que vem Falando do máximo daqui 12 meses né? A gente está chegando na Páscoa já Essa semana é Páscoa é, Gente, o sistema vai colapsar E se você deixar para última hora Não vai ter voos Não vai ter hotel Ou O que tiver Vai estar tá custando o olho da cara Então se você antecipar você vai estar tá ganhando e de certa forma vai estar tá ajudando o mercado de turismo a voltar também a iniciar atividades, né? fazendo reservas, começando a pagar antecipadamente. A turma que viaja comigo há mais de seis anos sabe como funciona, a pessoa começa a pagar dez meses antes uma viagem internacional, dez, doze meses antes começa a pagar uma viagem internacional e fiquem espertos, não deixe para a última hora, não deixe para a última hora porque o ano que vem o bicho vai pegar porque esse ano é o ano da, da, mais ou menos do início da cura, né? Está todo mundo sendo vacinado, graças a Deus. Com atraso, com o rolo de política, com o sistema político que não, não ajuda, não facilita, o povo brigando para ver quem ganha mais, mas tudo bem, mas estão sendo vacinados. Agora, 31 de março de 2021, é, a média de, turma de, de pessoas vacinadas está entre 700 e 900 mil pessoas sendo vacinadas por dia. Então esse ano é o ano da vacinação. Tá todo mundo sentado na cadeirinha do mesmo jeito e tomando vacina. E esse é meu recado, gente. Não deixa pra última hora. Vai, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, se Deus quiser. <risos> sendo assim ó eu no meu caso no caso no meu caso na parceria que eu tenho com a Voe Viagens a gente agora no decorrer do começo do mês de abril vamos começar a falar das viagens internacionais a gente está reformulando o calendário novamente tá eu tenho um compromisso com uma turma já para Itália né, que a gente acabou que não vai dar para fazer esse ano também a gente vai passar para o ano que vem uma das dos, um dos motivos é questões de segurança né a gente tinha também no mês de setembro uma turma eu e o Sérgio, a gente está formando uma turma para o Sérgio da Voe Viagens. A gente está formando a turma para Israel, juntamente com, junto com o Padre Aldir. E não vamos poder fazer também, já estamos passando para o ano que vem. Então assim, gente, é, seguimos no mesmo formato, se readaptando, né? Mas seguimos aqui, seguimos na luta, seguimos no combate, nessa guerra. E vamos vencer, se Deus quiser. E gente, não deixa para última hora. Não deixa para a última hora, porque vai vir tudo de uma vez. A hora que a turma estiver toda vacinada, vai vir todo mundo de uma vez querendo viajar. E os mais espertos que reservarem antes, vão, vão poder fazer. Porque 2022 vai vir com força. 2021, vamos curar, vamos tomar vacina, vamos nos cuidar. né? E é isso aí, família. Eu vou procurar dar sinais de vida, como eu já falei da outra vez, sempre vou estar tá procurando fazer algum videozinho, tá bom? vou mandar esse vídeo aqui no Facebook, no Instagram no Youtube, e comentem compartilhem façam chegar façam chegar aí as pessoas que chegue também aos agentes de viagem que estão aí meio desanimados, desanima não vamos pra frente, vamos pra cima que o povo tá tomando vacina e daqui a pouco todo mundo vai poder viajar e a gente tem que estar tá aqui pra atender vocês tá bom? um grande abraço fique com Deus, Feliz Páscoa e como eu digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes. Tchau família!